Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer com vocês o review dessa bota sensacional, depois da vinheta, vem comigo Essa bota de couro legítimo, é uma bota que tem um design bonito, ela parecida, vocês podem notar aí, parecida com aquela da Caterpillar né, mas não é Caterpillar, é uma outra marca que depois a gente vai mostrar ali na caixa, e é uma bota de couro legítimo, ela tem um solado costurado, que vai manter ela mais presa e com maior resistência, né, a hidrólise, então ela não vai se descolar com facilidade, uma coisa interessante dela, ela tem uma proteção na parte da frente, da ponta dos pés e na parte traseira também, porém não é resistente a grandes impactos, e sim pequenos impactos e riscos bem moderados, riscos existentes na vida urbana, numa cidade, enfim, numa atividade urbana que não requer tanta proteção assim, e ela também tem toda a parte interna dela costurada, acolchoada, isso dá mais conforto, né, você pode notar aí, e ela é muito bonita, ela tem os passadores, porém, eu faria uma modificação naquele passador que fica ali perto do tornozelo, porque ele está de passar a, o cadarço, e na realidade, se fosse só de encaixar, seria mais ideal, mais rápido, então, essa é uma mudança que eu faria nessa bota, ela tem um solado tratorado, vocês podem notar aí, de evitar escorregões em pisos escorregadios e enlameados e oleosos até porque não tá então mas ela não tem palmilha antiperfurante e não tem aquela proteção uma biqueira de de composite que a gente fala e essa bota não é uma bota de segurança ela não possui o CA então ela não pode ser utilizada em indústrias e em empresas porque ela não pode ser chamada de um IPI um equipamento de proteção individual Porém, eu acredito que ela deva resistir a boa parte dos riscos existentes em uma cidade Ou numa caminhada aí, numa mata Enfim, eu acredito que ela deva ser muito confortável Eu vou utilizar aí nesses dias E assim que eu tiver uma posição Depois de um mês, dois meses de uso Eu faço um outro vídeo falando disso, ok? Espero que vocês tenham gostado Eu fiz aí um unboxing rapidinho Mostrando é, quando eu recebi, né, esse recebido e depois eu coloco ali embaixo na descrição qual é a marca, como faz para comprar Eu comprei isso, se eu não me engano, pelos links que vem no Facebook E depois a gente comenta aí com vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse Unbox E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho Comente aí e compartilhe na sua rede social, ok? E fique seguro Até o próximo vídeo